Por exemplo, o meu limite era R$ 800 reais nesse cartãozinho que eu falei para vocês. Era R$ 800 reais aqui, ó. Meu limite: R$ 800. Reais. Como que pode, em três anos, R$ 160 mil? Reais? Como que você me explica isso? É sorte eu ter pegado o avião aí para Paris e não. Eu fui lá conhecer o gerente, conhecer a agência, ver se realmente tá tudo dentro dos conformes para poder indicar para vocês. Então assim, façam isso. Abram a conta, criem o um relacionamento, compra o que tem que comprar, é um seguro residencial, é um consórcio, é uma previdência, é um tipo de capitalização, pagando a fatura em dia, movimentação, não reparcela, não parcela a fatura, tá? Não coloca é, o que der para pagar no BRB, vocês pagam. Tá? O que der para fazer no BRB, faça. O que não der para fazer, não faça. Ah, o, o BRB não aceita pagar conta de luz. Tudo bem. Não precisa pagar conta de luz no BRB. Ah, paga telefone. Ah, não aceita também. Ok, o que, que o BRB aceita na sua cidade? Ah, só aceita pagar fatura, fatura de cartão. Então paga as faturas dos outros cartões no BRB. Mostra seu poder, porque, gente... Uma coisa que ninguém sabe, mas eu vou te falar. Para você aqui, o BRB trabalha com renda presumida. E como que você trabalha a sua renda presumida? Movimentando a sua fatura com o mercado. Se você ganha 5 mil, 10 mil reais e você paga tudo no BRB, você paga as suas contas, tudo lá, cria seu histórico de pagamento. O Serasa informa o BRB que naquele mês, nos últimos três meses, a sua renda no Serasa é 20 mil reais. Só que você ganha 5. Como que pode um cara ganhar 5 e ter um cartão Dux? Porque ele usou a renda presumida para te dar o cartão. Então, meus amigos, façam isso. Vocês vão conseguir o Dux. Vocês vão ter um cartão, mesmo que não pegue o Dux, você pega esses dois cartões. E esse cartão aqui é maravilhoso. Esse cartão aqui, ele te dá. 3 acessos ao Lounge Key, 3 ao Dragon Pass, 4 na Sala Coworking, 4 em Coworking de Santo Dumont, 4 em Congonhas, 4 em Brasília, ilimitado em Brasília, 15 estacionamento, 2 pontos por dólar gasto, 36 meses, é, anuidade isenta com 25, 50, 75 e 100% anuidade se isenta. Né? Então assim, você tem vários, é, várias possibilidades de ter cartões bons e o BRB tá abrindo essas portas, né? Ah, mas é, o atendimento do BRB é ruim, tudo bem, só que você trabalha a conta, esquece o gerente, esquece a agência, só cutucar o gerente, a agência, quando precisar de alguma coisa. Por exemplo, o meu limite era R$ 800 reais nesse cartãozinho que eu falei para vocês, era R$ reais aqui, ó, meu limite, R$ reais. Como que pode, em três anos, 160 mil reais? Como que você me explica isso? Porque eu fui mostrando para o gerente a confiança. Sabe o, o, o... aquele? Como que ele chama o Dalton? Aquele rapaz que está... É, Alcântara, né? Diego Alcântara? Diego Alcântara. O Diego Alcântara, vocês devem lembrar quem que é ele. O Diego Alcântara, ele está sempre no grupo da Live. Ele, vocês viram? Vocês viram ele? Ele falava assim: é, "Eu vou desistir do BRB, não sei o que". Vocês lembram disso? Quantos de vocês viram ele falar aqui ao vivo? Ele vai não? Eu nem conheço ele, entendeu? Ó, esses são os cartões, esses são os aplicativos que eu tenho do BRB. BRB Mobile, BRB Invest, BRB Dux e BRB Card. Eu vou mostrar para vocês o limite do cartão hoje, como que ele está. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta chamar se não for nessas regras. Porque se você chamar e não for assim, eles vão encher o saco da gente depois. Então assim, se você tem investimentos... 250 mil de investimento e quer ter um investimento no BRB? 250 mil reais é possível pegar o Dux por investimento, ok? Nós temos gerente para indicar para vocês. Eu não tenho investimento, eu só tenho renda e relacionamento. Então você procura a agência que você quer. Nós temos Bahia: 3, temos São Paulo, temos em Brasília: 3, só que de Brasília somente alta renda. Tá? Brasília é somente o bam, bam, bam, bam, bam. Brasília esse chefão aqui, ó. Ó, o chefão aí. Gerente geral, hein? Ó. Tá vendo? Só abre se tiver bufunfa. Tá? Maravilha. O que mais? Ah, deixa eu mostrar o limite pra vocês. Quer ver? Vocês vão deixar mostrar, né? O BRB, quando você quer fazer alguma coisa, o BRB Card, deixa eu mostrar. Vamos pro BRB. Ó. Esse daqui, ih, não deixa mostrar. É, Ele tá igual. Ao, ele não deixa mostrar o aplicativo. Ó. Aí, ó. Esse é o Millennium Black, eu falei pra vocês. Deixa eu ver se pelo outro deixa entrar, uma. lá. O Dux. Agora, tem gente aí, o Shen, 250 mil de limite. Cara, movimentando. Tá? Deixa eu ver se o Dux deixa eu para pra vocês verem aqui. Ó. Você tem o um gerente da conta? Trabalha a conta movimenta a conta, se relaciona com o gerente. Tudo que você vai fazer, coloca o gerente para entender o seu momento. O que você busca dele? Tá, tá fora do ar, ó. o BRB tá fora do ar, o sistema em si. Ó. Eu clico e ele está fora do ar. Mas assim, foca na sua agência, movimenta a sua conta, paga em dia, cria o relacionamento com esse gerente, busca as informações que são plausíveis para aquele momento que você está buscando o cartão que vai sair alguma coisa para você vai sair Gold, Platinum, Black Infinity tá? se é o que você quer buscar certo? então o BRB é isso, não tem outra fórmula tá? não tem nada disso que tem que ser ah, investimento de alta renda, é, segmento, nada disso é só isso Alguns títulos, algum seguro, residencial, previdência e tal. Se tiver investimento, logicamente que é mais fácil, tá? Se você tiver lá 250 mil reais, 300 mil reais, pode me chamar que eu indico para você o gerente de alta renda, lá do milênio capital. Tá? Ó oh, Leandro, tenho 250 mil reais, chama que eu indico para você. E aí você bate um papo com ele, se tiver afinidade, você fecha e abre a conta e pega o Dunks.